Diego, hum? eu comprei um vaso, sabe esses vasos bem grandões assim, Devia viu aqueles de quase dois metros. Para que pra... um vaso desse tamanho? Para pôr na sala. Não acredito, não Pegar? pronta casa ainda. Mas eu já estou pensando a frente, lá no meio, vai lá que eu te mostro. Meu Deus do céu, não acredito gente.